Qualquer dia desse eu vou gravar com armas, viu? viu? A bundinha! Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Demência! Não sabe quebrar. Quebrar? Quebra, quebra. Quebrar não? Quebrar? Quebrar não, é quebrar. Ah, Bem, senhor, vamos lá. vou no cu essa palavra, vá. Nossa! Já prontou a bola da bomba, filho da puta, agora que... Ah, tá de trás de mim, filho da puta! Pau no cu, pau no cu. Sai. Filho da puta, já prontou a bomba, vai tomar no cu. Ai, filho da puta. Ah, eu morri de novo. Ah, pau no cu, pau no cu. Quem que foi, filho da puta, agora? Não sei nem o que foi aqui, o que dar é um beijo. Ah, espalha o fogo. devia usar até Kikiaw logo se, se tem que é pra usar, cara se tem Kikiaw aí é pra usar a porra do Kikiaw então eu vou usar o Kikiaw mesmo, uso de novo também, ó Palme, palme. eu morri agora, sabia palmi no cu porque eu, o amigo fogo tá ligado, palmi no cu todo mundo tá escutando isso porque eu tô um foda-se foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se foda Agora eu vou descontar quem foi que me matou. Eu vou descontar de todo mundo. Pra todo mundo é a tudo. Okay, hum. Lead on, sir. Ele deve estar Ah, vamos aqui, quem? Temos que chegar logo antes né, que ele é planta a, a bomba. Eles não estão aqui. É, eles vão plantar na área B. Isso, a bomba caiu. Dá pra bomba. Pegaram a bomba. Ah, descida, se Pau no cu. Foi você que matou o pau no cu. Ai, que desgostou da porra. Vem cá, Pau no cu. O que tá acontecendo aqui? Toma logo, filho da puta! Filho da puta! Filho da puta! Eu tô cercado aqui, filho da puta! AAAAAAAAH! Que isso? Tá, o que aconteceu aqui? O que, que é pra gente fazer? O que a gente fazer é pra fazer? É assim, é assim, mano. É assim. Ai, tem a é Eu gosto de quebrar isso. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto. A like, a like. A like. Tá, o que, é que eu tô fazendo aqui? Eu não sei mais o que eu tô fazendo. Nossa, que delícia. Deixa eu matar logo. Pra levar uma facada logo. Tá, tá. embora. Falta um. Agora vai começar um mistério. Aonde ah, será que ele está? Tan, tan, tan, tan. Então, se tivesse edição, né? Mas pena que eu não tenho. Não tem internet, né? Porque eu não tenho como pagar. Só no cu. Tá, cadê ele? Cadê ele? Bora terminar logo essa bacana. Porque aqui dentro do quarto está muito quente. Matei um amigo, foda-se. Foda-se. Foda-se, foda-se, foda Eu quero saber onde está a, a puta. Ah! Eu só quero saber isso. Nossa, parece que já está doendo aqui. Olá, cadê você? Ai, um esquipo do caralho. Que foi a vagabunda que fez isso. Olha lá, burro. Não sabe quebrar, não? Fazer assim, Não, não tenho nada. Relatório em equipe. Relatório em equipe. Quando a puta aparecer, a gente E tá perdendo tempo aqui. A gente vai ganhar, eu acho. Sei lá. E meus amigos são muito burros. So ganhamos, ganhamos, ok. E estamos começando a outra partida. Bora lá. Nossa, cara, foi o Big Bang. É, eu tô com 90% ter... já perdi 7% de vida, né? Por causa das bombas, né? Das granadas que vocês jogaram. Então, gente, eu queria saber se você não gostaria de se inscrever no meu canal e dar muito like. Quer então, dizer, você pode só dar um like. Né? Ai, tem uma um putinha aqui? Ai, bugou, ai, bugou. Ai, bugou. Pau no cu. Correu porque, pau no cu. Nossa, que delícia! lá um todo mundo. Ah, a bomba já plantou! Ah, pau no velho! Vocês não pode dar o braço, que é a, a, a piroca toda! Plantou a piroca na bomba, Na bomba, a, a piroca na bomba B, né? Ah! Sai da minha frente! Ah! Pau Ou oh, não? Yep. Oh. Yeah. bem aqui que eu tô afiado, caralho. Toma. Oh. Diga. Você parou por quê? Não, sério. Gente, é meu microfone é muito ruim. Se vocês puderem me ajudar, né? Vai chegar dez a... inscritos, obrigado de nada. Tô tentando, tô tentando, tô tentando. Será que eles vão vir pela aqui agora? Filho da puta! mais já! Afir Roger. Ai, Roger. filho da puta! Pouco ovo aparece do nada e vem em cima de mim. Você são muito lerdo, velho. Oh, Chega assim, ó caralho. Chega assim que eu vou morrer. Pau no, no cu. Pau no cu. Pau no cu. Pau filho da puta, filho da merda, filho do caralho, filho da piroca. Filho do tibio, filho do. Filho do eu Ai, matei um. Matei um com a bomba. Toma aí, ok. Vamos continuar mais um jogo. Não esqueça, viu, gente. Minha live é na terra do Neverland. Tá, que jogou essa bomba aqui? Tirou 10 segundos da minha vida. Vai levar no fogo agora. Né? Ah, muito puto, velho. Joga as bombas em mim. Acho que eles vão vir pela aqui, viu era bem todo mundo ligadão aí. Cubra me por favor, gente. Alguém cubra me? Filho da puta, filho da puta, gravidade, filho da puta, gravidade, te Filho da puta! Teve que gravidade, eu fico puto com a gravidade, velho. Pra você que tá é uma lerdeza da porra. Ah, palma. Ah, sai arma. Ah, meu deus, todo mundo de escudo escudo Caralho foi linda essa parte aí Eu devia ter tirado um tens Então tipo assim gente eu morri né Como vocês podem ver 20 é, 15 segundos atrás É tipo assim eu pausei Quer dizer eu cortei Pausei foda -se. E dei um bocado de kick Então tipo assim de gente com menos 14 aqui Porque eu tô no foda aqui já enjoei desse jogo, eu tô jogando só pra zoar mesmo. Pula aí, pula, pula, vagabunda. Pula. Aqui ó, no cozinho, ó, no cozinho, ó, só vai uma. Ah, gostou? Não cozinho, não me olha assim, filho da. bater um ninguém aqui, caralho. Tá? Eles vão pro outro lado, do outro lado. Bora, todo mundo lá do outro lado. Isso aí, menos 11, menos 13, e o primeiro tá com menos 3. Foda-se. Ou oh, não. Vou! Ih, nem vi na otária. Tava plantando a bomba. Ai, palmo, palmo. Palmo de quem, gente? Meu. Eu matei um amigo. Nossa, eu não tô aqui, eu não tô aqui. Eu sou gaspazinho, eu sou gaspazinho. Tô fazendo, eu não tô aqui. Nossa, o que, que é isso? Perseguição. Nossa! Um cara seus então, tipo assim, já. Aí, terminou. Muito obrigado, se inscreva, dê like. E... Se você não gostou, né? Porque eu é sou uma merda, dê dislike. Obrigado. Mesmo assim, valeu por assistir. Se você assistiu até aqui, se você não assistiu. Todos também. Obrigado, tchau. Ai, nossa, eu sou muito idiota.